E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer mais alguns exercícios e vamos utilizar o Teorema do Valor Intermediário para justificá-los. E Temos o seguinte aqui. Seja g de x igual a 1 sobre x, podemos usar o Teorema do Valor Intermediário para dizer que existe um valor c, de modo que g de c seja igual a zero e que c esteja entre menos 1 e 1, se sim, justifique. Bem, para utilizar o Teorema do Valor Intermediário, você precisa que a função seja contínua no intervalo determinado. E, no primeiro exercício, a função deve ser contínua nesse intervalo aqui. Mas observe que a função não é definida quando o x é igual a zero. Portanto, não podemos utilizar o Teorema do Valor Intermediário. Então, eu posso escrever aqui, não. E, justificando, podemos colocar por que g não é contínua em -1 até 1 E isso acontece porque não é definida em x igual a zero. No segundo exercício, nós temos... Podemos usar o teorema do valor intermediário para dizer que a equação g igual a 3 quartos tem uma solução nesse intervalo? Se sim, justifique. A primeira coisa que temos que fazer é olhar para o intervalo. Observe que de 1 até 2, a função está definida. Ou seja, qualquer valor que colocarmos na função entre 1 e 2, nós vamos conseguir resolver. Portanto, nós podemos utilizar o Teorema do Valor Intermediário. e, Justificando isso, nós podemos dizer que g é contínua no intervalo fechado de 1 até 2. E como justificativa disso, você pode escrever que g é definida para todo o número real x diferente de zero, pois funções racionais que é o caso da nossa função g, de x, são contínuas em todos os pontos de seus domínios. Ou seja, é isso aqui que faz a função g de x ser contínua nesse intervalo. E, para justificar isso utilizando o teorema do valor intermediário, você pode utilizar esses extremos aqui. Ou seja, você pode colocar que g vai ser igual... Se eu substituir aqui, vai ser 1 sobre 1, que vai dar 1. Então, g é igual a 1. E g vai ser igual a 1 sobre 2. Então, igual a 1 sobre 2. Então, 3 quartos está entre g e g de 2. Portanto, pelo teorema do valor intermediário, que nós podemos chamar de TVI, existe um x que está no intervalo fechado 1, 2, tal que g de x é igual a 3 quartos. Portanto, nesse exercício, nós podemos utilizar o Teorema do Valor Intermediário para dizer que a equação g de x igual a 3 quartos tem uma solução nesse intervalo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!